Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui nesse jogo de decoração da casa que se chama Oze Flipper E hoje a gente tá aqui com o meu irmão Fala galerinha E hoje pessoal, vamos trabalhar então na reforma das casas Porque a nossa casinha está as coisas de lixo É gente, está bem feinha, olha só, olha só E a gente quer comprar uma nova Então a gente tem que trabalhar Vamos lá só É três diaminhas. Não dá pra ver o seu personagem. Estava vai aqui. Pronto, vamos o próximo trabalho. Ok, a gente tem que limpar a sujeira. Eu tenho aqui a vassoura, é só a gente limpar Toda essa, su essa sujeira O botão é pequeno Olha só gente, esse jogo é muito legal né Dani Olha só, essa plantinha, que bonitinha Olha nova eu vou <risos> Tem que colocar coisa na TV, Nossa! Vamos assistir enquanto a gente tá deitado. Olha, não é que dá mesmo? Olha só! Eu acho <risos> que dá pra assistir até o M Quest. Deve dar. Passando a parede. Ah, hum, é bonito esse papel de parede. Mas eu preferia ser dessas florzinhas aí mesmo. Mas não sou eu que decido, então vamos para o próximo trabalho É o moço que der, gente. Você é aquele moço O que vir aqui Pegar isso e colocar no chão Aê Agora a gente vai pegar esse e colocar na parede Legal Engraçado que eu nem tenho mão, né? Mas tudo bem. Nem tenho mão, mas só passando lá, ah, gente. Cadê Ai, nem tudo bem. Mão. É um fantasma. É, só passando é um fantasma. Sem mão. Que só é Ok, Vamos então pegar aqui uma banheira e colocar ela bem aqui. Vamos pro privado, então, gente. Ah, que tá legal. Vai. Pronto. E pia. A gente precisa de pia. Pias. Vamos pegar aqui uma, uma pia. Vou deixar ela aqui, né, Dani? Ou não? Vou deixar aqui. Vou deixar aqui. Que pode. Deixa eu ver. Olha só, gente, muito legal esse jogo, né, Dani? Olha lá, pessoal. Olha só, Dani. Nossa, essa casa é bem chique, hein? Olha só, tem até aquário. Tem peixe! Tem peixe de verdade aqui dentro. Adore! Adore, gente! Olha, adore! Cadê o Nemo? Não tem o Nemo? Ali, é o Nemo aqui! Ah, oh, Nemo e Adori! <risos> que legal! Você já de o TV. Ok, a gente precisa colocar o suporte de TV aonde? Aqui. Deixar preto. preto. Preto. Seria legal. Marrom não é legal. Vamos ver. aqui não é legal. Não, não, não, não. não, não, não. Dá pra... Tem que ficar centralizado bem, bem, bem, bem. aqui. Ok. Agora. Só falta uma TV. Uma TV. Que tem um de polegadas, pra Uma coisa que dá pra ah, colocar deixa. em cima do outro. Pronto. <risos> Olha só, Dani. Fica legal, você gostou? Dá bem que... Se alguém derrubasse isso daí... Né? Deixa eu pensar. Agora a gente precisa de... Uma... Coloca aqui tem como pôr aqui? Ah, tem como pôr aqui! Será que vai cair? Aqui. Sofá, vamos colocar um sofá Aí... Dessa cor Dane de vermelho o branco ficaria legal gente tem, tem, branco. Branco. tem branco tem branco mas eu acho que vai ficar melhor o preto que vai ficar mais destacado olha só é vai ficar bem, bem. mais destacado do que o branco mas aí tá eu faltando vou pegar uma poltrona uma, uma poltrona branca também tem que ser da mesma cor tem essa cor aqui Onde é que a gente põe essa outro? Que dá? Ah, beleza, vai ficar horrível. Se colocar esse aqui, né? Yes. Aí é. eu ia ficar melhor. É, aqui, fica aí, aí não dá. Então, põe. Aqui, né? Vai ter que ser o único lugar que vai dar. Ah, tá que bonitinho, vai. Coisa de escritório a gente põe. Aqui? Vem aqui, ó, de frente com a janela. Vou ter que subir na mesa. e não dá pra subir na mesa? Tudo bem. Dá, dá pra virar, Jenny Eu vou colocar a janela Dá pra virar, branca. dá pra virar, vira. perfeito Você tem que colocar a Ela de não preto. tem branca, então vai ter que ser essa daqui mesmo. Preta assim que eu tava falando tem que pronto dá pra, Olha, sim, dá pra... Tô mexendo no pc quer dizer sim. nem tem pc né mas tudo tem... só tem que comprar um Olha PC. só isso não é que eu ponho isso eu acho que eu vou ter que colocar aqui no lugar desse negócio de escritório então vamos um pôr aqui é o único lugar que vai dar, gente Vou virar pra cá Põe aqui, pronto Que esse negócio aqui é grande Olha, põe aqui deixa branco mesmo, né? Ou oh, É, só tem branco Que tem é né? branco Tem até de preto também Meu Ih, Deus. Não quer dar pra pôr aqui em cima? Ai, ai, ai Isso daí é uma fase pequena Vou ter que arredar pra cá, então Vou ter que arredar pra cá, deixa aqui, pra cá, pra... Pra isso aqui. Então, É, dá. vai ter que ser assim Arredar mais um pouquinho pra lá Tipo assim, gente, ó mas que dê pra pôr a TV né? Porque... Tem que dar pra pôr a TV Aê, aê Aê, aê Vamos deixar passar isso daqui Oh, eu posso até Dá não pra sair pra fora Como é que é abrir a porta? Aí, pronto, foi Como é que é abre a porta? Eu quero que você saia Não, mas tá trancada, não posso sair daqui Quadrupo. Tá brincado tranc... tá com... Sim, sim, Como sim. é que não tem chave? Não tem chave, não. Vai pro próximo. Luz! Olha que realista lixeira. Né? Tá, a gente tem que catar o lixo. Opa! precisa de uma lixeira Pronto, agora é deixa varrer Tá a a é Todo mundo não é esse aqui janela uhum. aqui Tem que Vamos colocar agora uma colocar. nova. Deve colocar uma nova. Essa janela. Vamos pôr uma cor preta pra destacar. Que legal. Pronto, olha só que bonita. Dá pra Eu abrir. Não... Não abri Ficou bonito. Ah, ainda bem que não dá pra sair da janela. Né? Que não dá pra sair. Pela janela. Olha só, gente. Como é que ficou bonito? Pega pra Eu gostei. Eu Se você também gente. gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal. Né, Dani? Você não tem mão pra pegar. Eu não tenho mão pra pegar as coisas. Como é pra pegar as coisas? aí Que A lixeira é realista. É. Uma árvore redonda. Escuta. Mas antes, redondas. É então. Uai, mas eu não pus a janela preta, como é que apareceu? Ah, tudo bem. Tu tem Tudo bem, tudo bem. tem e Pode ser outra casa também, né, gente? Mas acho que é mesmo. Vou deixar aqui uma briga aqui. Não! Não é essa coisa que eu queria. Ai, não. Eu não tenho como mais ar. Já era, gente Eu vou ter que deixar essa cor agora Eu tenho que deixar essa cor mesmo E a mesa Não Ah não Ah não Ah não é uma puta. Ah não Ai não gente Ai não é errado ah, não, é porque vez. se a gente fala ah não ah não é ah, não. <risos> agora a gente pode pôr olha só onde é que a gente põe esse negócio é papel de érico. não é papel de não é é tipo abajur um abajur é mas que é isso agora então, a gente tem que pegar a luz e pôr aqui ó Tipo, a é quadrada igual de Minecraft. Ah, tá. Porque era, porque era bastante. Então a gente vai ter que pôr aqui no meio. Vamos ver. Não, não, não, não. Deixa eu onde é que tava. Olha só. Ficou legal, né, gente? Só tem é que eu queria lá que pra dormir. Pra gente dormir. Né? Mas nem fica de tarde. Não fica de tarde ah, Olha, não hoje. dá pra reparar muito a beiradinha Mas Não é pra deitar na cama Ligue agora a Agora sim eu posso. Opa, não era pra mover Olha ah, lá, tá assistindo uhum, Tá vendo tudo Tá, agora a gente precisa de quadros Nossa A